Opa galerinha, então Hoje eu Aqui estarei apresentando para vocês para mim O melhor tipo de mapa de CSGO Porque você não, você pode ter Qualquer faquinha que você quiser Sem pagar um real Porque você não é doido de pagar 500 reais em uma Não só qualquer faca também Qualquer, qualquer skin de arma Qualquer, qualquer coisa que envolva Dinheiro e cosmético no CSGO você consegue dependendo do mapa. Então, eu segue o vídeo aí de eu mostrando pra vocês o... o mapa aí que eu jogo. Bom, galerinha, esse daqui é o mapa. O nome dele é B, eu não lembro o nome dele, mas é só você pesquisar B-Rock WS que você acha um parecido com esse mesmo aqui. Então... Basicamente, para você escolher sua faca, você vai escrever aqui na F. A maioria de servidores é isso. Próximo, por exemplo, agora eu quero uma beat Pronto, escolhi a Carambit. Agora eu quero trocar a skin dela. Eu escrevo barra WS. Abro aqui, Carambit. Escolhi a minha skin. Quero a Safiri. escolhe a Safiri e agora eu quero trocar minha minha bloque lá red card pronto escolhi agora eu vou volta volta volta e... sai agora eu quero mudar minha luva e... que eu já tô com ela, por isso que não tocou e é só isso basicamente isso que eu tenho que fazer para ter praticamente todos os skins do jogo só escrevendo um texto no meu chat é isso muito obrigado e até o próximo vídeo se é que vai ter próximo vídeo né tchau